Fala galera, de boa, eu vou parei tudo. lá onde é uma grande cidade, as pessoas são, são grandes pessoas, tem um grande coração e, e realmente eu estou bem. E oh, Nossa, piadas oh, muito engraçadas. Esse Roda oh, oh, gigante! Oh, tá eu cheguei em Itu e é muito divertido aqui! olha que só. É isso meu filho? Calma! Que diversão! É, divertido! Oh meu Deus, eu tenho muito medo de aranhas! Vocês também têm? Comenta aí! Gente, eu, tenho, eu morro de medo. Oh, meu Deus. Eu tenho muito medo de aranha. Será que ela morde? Ai, olha só. Ela me morde. Gente, olha essa abelha. Que divertido, gente. Nossa, ó. Oh, ela tem língua. Que isso? Eu pensei que tinha pisado na boca. Gente, olha essa abelha aqui. Eu vou dar o nome dela de Felipe Andreoli. Olha aqui, gente. Felipe Andreoli. Olha só, gente. Que chave. Muito chave, né, gente? Nossa, que chave. Laberintite, oh my god, acabei de entrar num labirinto. Estou com muito medo de me perder. Oh my god, desafio muito difícil. E concluído, consegui. Oh my god, is square of exageros. Oh my god, que bicho é esse? É uma barata verde, Uau. gente. Eu ganhei o ticket. O ticket dito oh my god flamenguista ticket olha só a gente vai para esse lugar aqui oh my god o semáforo e o orelhão um real custa 25 olha esse estilinho que nem é grande na verdade mas é um estilingue. Essa faca, essa tesoura. Essa faca pega. Aqui os lápis. Né? Eu tá, mas e o fófono? É é, é pequenininho, hein? Fófono. Cigarrete. cigarrete, cigarrete. Caveira. Caveira, caveira, caveira, caveira. caveira. Ou oh, grande. O preço também é grande. Eu sempre quis ter um desses. Gente, comprei uma Havaianas 3. Gente, olha que igreja bonita. É muito bonita essa igreja. Muito bonito. Gente, tem esse mini farol aqui, mas... Vai lá, vocês é três. mini farol. Tá naqui ó o semáforo pequenininho aí ó semáforinho ditozinho What is going on and I don't know gente eu tô aqui no parque do Valvito Varvito, sei lá como falar isso gente é o calango ali ó ele tava andando com nem doido ali no mato eu pensei que sei lá era uma cobra sei lá mas é só um calango mesmo bonitinho né Aqui, gente, quem quis ler, ler esse texto, lê aí. Porque eu não vou ler porque eu tenho preguiça. Calma, tira foto do pai. Caraca, o que, que é isso na câmera? Ser... Oxi, tá suja a câmera do. Saiu? Saiu. Aqui, ó. Eu vou tirar uma foto e eu coloco na edição. Aqui as pedras que eu falei. Nossa, muito legal, vai pedra Olha, pedra é. Gente, esse lugar é muito seguro, tá? Cheio de, de, de fragmento gente, dessa parede gente, gigante aqui, ó Cheio de fragmento, ó Muito seguro Vem aqui dar um chute na parede é, é confiável, que é seguro, tá? Ó, se quiser escalar, ó é proibido, infelizmente Gente, aqui é um lugar muito bonito Ó, aqui, é realmente bonita essa parte aqui. anos, não sei o que né? Aqui, ó. Pra quem quiser ler também, eu não vou ler não, porque eu tenho preguiça aí, ó. pausa o vídeo aí e lê. Se quiser, mas ninguém vai ler porque tá todo mundo desce. Ser... Esse bicho não tá deixando passar. Esse bicho não deixa passar. É. O bicho todo folgado, tomando água. <risos> Coitado. Comenta aí, galerinha, 100 mil likes, quantos búfalos você já viu na vida. Gente, olha esses bichos aqui, ó. o bonitinho, mas tá um fedor de bosta. <risos> olha o que bonitinho, aquele bebê ali, ó. Bebezinho de mim. E aquele feioso ali, ó. Quanto simulé, trocar, quatro Olha o tamanho desse galo, galinha, sei lá que bicho é esse, mas é... é em... oh, oh, oh. Olha o que esse aqui. Esse bonitinho aqui com a cabeça de fora, bichinho. Oi, amigo. Ah. Se eu não me engano, isso aqui é um pavão, né, gente? É, pavão, né? Oi, pavão. Oi, pavão. Olha aqui o bente vi cabeçudo, o dente vi gordinho e os dentes vi gordo. Gente, olha os preços desse negócio, nada barato, infelizmente. Ó, oh, esse chocolate aqui, desse tamanhozinho, foi R$4,00, e é horrível, porque é amargo. Não gosto, não gostei, não comprem, horrível. Mas esse bicho é folgado mesmo, ó. Só com a água na cara. Ó o outro tá ali bebendo. <risos>